E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando o Guile e também o Abigueio. Confira o vídeo até o final, comentem. E hoje eu quero agradecer ao Márcio Mesquita, que contribuiu no Pix da Game Dove. E é isso aí, valeu. E vou deixar aqui na descrição o Pix da Game Dove. Então, bora pro vídeo. Guile, esse Guile vai ver Pilão nele Eu não sei se o Guile é um soldado Um coronel Eu não sei, gente, o Major Eu sei que ele é do inferno Olha, eu só tacando esse Sonic Boom Em mim Toma, Lariate E um medo Que eu pular e ele dá o facão Em mim Na defesa Cabeçada! Toma a porrada! Me caí! Cabeçada! Oriá! Yeah. Eita! Ele pode dar essa magia dele O Sonic Boom de cima, de baixo Toma toda a minha fúria! fúria Oria, Funda ele Toma com o pilão de novo E agora você vai ver Vem, eu tô bem preparado. Como assim? Ah, achando que ele ia é pular Jeite é eu com calma. O oh, cara, morre logo! Toma a cabeçada! You win! O Guilherme vai vir agora... Ferrado. Ah, vem aqui. Hoje não. Tem que tomar cuidado. Toma, cabeçada. Yes! Toma de novo. Puxa. Uma porrada nele. Meu, pra que tudo isso? Vai que tá acabando. Acabou, né? Ah, cara. Agora ele vai querer virar o jogo. Não. Toma! É o Surprise, motherfucker. round two. Agora você vai ver. Deixar ele ali naquele canto pra ele não ter oportunidade. Que ele é um um personagem que gosta de sonhar, ficar lá de longe, ó. Dar o um back dash, Olha que raiva quando o personagem vai para trás, viu? Um sacrifício. Agora você vai ver, cara. Ah! Vá! Toma! Gente, só mais um golpe! Vai logo! Ai, que difícil! Muito cuidado! Toma! A pisada dele. Yes! Round 1 o Cara do mal Toma muito cuidado com ele Aqui Eita O golpe dele Vai mor sangue Toma Agora você vai InVICABO! Yes! This ah, Round two! Essa música dele é muito da hora do Abigail. Eu gosto! Puxa vida! Olha massacrando! O sonho! Eu preciso fazer alguma coisa! Foi mais caridade do meu sangue Toma. Sempre minha mãozinha salvadora atira Toma, pilão! Não. Putz, filho. Como pode? Toma, outro pilão! Gente, eu tenho que ir pra cima Toma, cabeçada! Pilão! Toma! You win. Round one. It's me, Mario. Vá, to. Ah, Nerfaro, uh -huh. Jet do Antiaéreo. Faz o um golpe. Tchau Que de paloma! Meu ajudou muito. Uh -huh. Pulando. Uh -huh. Yes! Uh -huh. Tá preocupado! A faz um estrago! Uh -huh. Eita, uh -huh. toma! Nossa, quase que ele me pega. Agora você vai ver meu poder. Fica pra lá. Here we go. Olha, tentou tirar aqui. Jogou bem o cara. Tô aqui pulando e ele achou a saída. Dando ajoelhada. Yes! It's me, Mario. E é isso aí pessoal, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Obrigado por se inscreverem no canal E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!